Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real, o seu canal oficial da Numerologia de Desenvolvimento Pessoal. E a tempestade vem para todos nós, né? quem aprender a nadar sempre vai sobreviver. Todos nós queremos estar seguros, mas o futuro é sempre nebuloso, né? porque ele é terrivelmente incerto e nós, como os bons seres humanos que somos, odiamos conviver com as incertezas. A vida não é um programa de computador onde você pode prever a próxima fase a cada jogada, né? a cada movimento. A vida está mais para um passeio misterioso, né? onde você não sabe é, onde vai acabar, muito menos o que vai conseguir daqui a algumas horas, muitas vezes. Né? Mas o futuro não é incerto, né? é a sua mente que é incerta. O futuro é só o resultado dos seus esforços e dos seus pensamentos. Né? Então, para lidar como a incerteza da sua mente, você deve se concentrar no processo, não nos resultados. E, com certeza, você deve estar se perguntando se nós considerarmos o mundo complexo em que nós estamos vivendo, né, os seres humanos complexos, que somos os bilhões de combinações de um estado futuro possíveis em qualquer momento, como o futuro pode ser calculável? né? Como a vida pode ser estrategicamente calculável? Eu, particularmente, acredito que o nosso futuro é o resultado de nossas decisões e dos caminhos que nós escolhemos seguir interagindo, obviamente, com as escolhas, os caminhos que os outros escolhem ao nosso redor. E é óbvio que nós não temos o controle total sobre isso, mas também não podemos dizer que as coisas acontecem aleatoriamente, que elas acontecem ao acaso. Né? Quando as pessoas dizem que o futuro é incerto, que o que for será, eu vejo isso mais como uma maneira conformista de alguém dizer que não tem vontade de mudar e que prefere fazer as escolhas que sempre fez e acreditar em certas, né? apesar da sua vida continuar uma merda na mesma, porque no final isso é só o que ela sabe fazer. Né? Mas apesar das incertezas desse aparente caos, a vida é estrategicamente calculável. Né? Nós não temos controle sobre tudo, é claro, mas o futuro só é predeterminado se nós nos esquecermos de tentar mudar ele. Né? A maioria de nós vive em um ritmo tão frenético que acabamos perdendo a visão daquilo que é realmente importante a nós. Né? O estresse está em toda parte, as tarefas a serem realizadas multiplicam-se né, cada vez mais, mas os nossos dias ainda continuam tendo apenas 24 horas, né, e como seres responsáveis e capazes, nós tentamos lidar da melhor maneira possível com as nossas responsabilidades profissionais, é, pessoais, né, com uma intensidade que quase sempre, no final, acaba nos levando à exaustão, né? Então nós podemos amar o que nós fazemos, mas quando o esgotamento começa a nos abater e as contas começam a se acumular, a alegria e a esperança desaparecem e se transformam em insegurança, meio de desespero. Né? Mas o que é o futuro? Né? Ninguém sabe, ninguém nunca viu o futuro. Né? O futuro é apenas um nome que nós damos para a esperança. Né? Os neurônios aí do nosso cérebro, o tic-tac, fazem uma suposição virtual baseada nas experiências que nós chamamos de futuro. Né? Existem variáveis ilimitadas no universo para esse pequeno grupo de neurônios compreender, e é por isso que esses neurônios permanecem felizes, né? esse tico e teco continuam felizes desde que eles recebam cheques de pagamento todos os meses, e que você não os estresse tentando adivinhar o futuro. E a verdade é que o mundo que nós conhecemos muda em uma velocidade incrivelmente rápida, né? e às vezes simplesmente nós temos a sensação de que seguir esse ritmo está destruindo o nosso equilíbrio mental, e isso nos esgota, na verdade está realmente. né? É, atualmente os desastres por todo o mundo né, estão se tornando cada vez mais graves, né? são terremotos, pandemias, inundações secas, e tudo ocorre com tanta frequência em uma velocidade tamanha que as pessoas estão em constante estado de pânico, no sentido que esses grandes desastres estão desabando sobre nós. Né? Muitas vezes nós temos a sensação que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça. Mas a verdade é que nenhum de nós quer passar por uma tempestade. né? Porque será, então, que a maioria de nós não está experimentando uma vida abundante? Simplesmente porque somos incompetentes demais para aprendermos a sermos competentes. Né? Mas, apesar de tudo isso, ainda há alguma esperança. Né? O futuro ainda não aconteceu e você ainda não decidiu o que fazer com ele. Né? Então, se você quer uma vida previsível, decida o que você quer e faça acontecer. Né? Se você não fizer isso, a vida ainda vai continuar acontecendo de qualquer maneira, mas aí vai parecer muito menos divertido e será muito mais sofrida, provavelmente. Né? Então, não só o futuro é previsível, como é fundamental que nós façamos ele acontecer como nós, esperemos que, que, como nós esperamos ou que nós queremos que ele aconteça. né? Todos nós temos aí a capacidade de olhar para o futuro e optar por fazer ele acontecer regularmente. As decisões que nós tomamos hoje têm consequências previsíveis mais tarde. Né? O que nós estamos fazendo agora e aquilo que ainda pretendemos fazer tem resultados bastante previsíveis mais tarde. Então tudo que nós precisamos fazer é usar as orientações do nosso estudo numerológico para entender o passado e ter como um ponto de referência, né? um ponto de vista futuro. Né? Olhar para trás é fácil. Olhar para frente já é mais complicado, né? até porque quando nós olhamos para trás e olhamos para frente, nós vemos as coisas se repetindo muitas vezes. Né? Mas se você pensar no futuro como uma estratégia de vida, você vai perceber que sim, que o futuro pode ser totalmente previsível né? e que a vida é estrategicamente calculável. Errar, todos nós erramos, né? Eu já errei muito, ainda vou errar muito mais, né? Se hoje eu, Rei Garcia, sou um bom historiador, um bom orientador e professor, é porque eu já cometi muitos erros, né? Errar não é humano, errar é uma condição do ser humano, aprender sim, aprender é humano, né? É, errar não. Mas erramos e precisamos errar, né? A mudança começa com você, mas mudar nunca é fácil, né? Porque toda mudança vem acompanhada aí de muitos riscos, de falhas, de críticas, principalmente. E é o medo que nos impede de dar um passo em direção à mudança, né? Esse primeiro passo é a parte mais difícil e eu confesso que é a parte mais assustadora do processo porque nos torna vulneráveis, né? Com toda a experiência que eu tenho... Com todo o conhecimento que eu tenho, eu tive que enfrentar uma mudança radical na minha vida recentemente, né? E eu confesso que de início foi assustador, ainda olhando, né, é assustador, né? É, mas também me abriu muitas portas para um novo tipo de liberdade, para grandes oportunidades que antes eu não conseguia ver, né? A decisão de trazer a mudança é difícil, né? E permanecer nesse caminho, colocando esforços, é igualmente difícil e importante, né? mas como dizem, nada de bom vem fácil. Né? É, em algum momento da minha vida, eu não me lembro bem quando, eu me deparei com uma citação que dizia que tudo aquilo que você quer está fora da sua zona de conforto. Né? E olhando para trás, para tudo que eu conquistei, eu percebo o quão real isso é, né? o quão verdadeiro essa frase é. É, e só quando saímos da nossa rotina comum e fazemos as coisas de forma diferente que nós conseguimos algo extraordinário. Né? Isso que é a mudança, né? sair do comum, sair da rotina, do dia a dia. E ao longo dos anos eu tomei muitas decisões que antes eu hesitei em tomar porque sabia que seguir esse caminho significava me abrir para novas mudanças. Né? Como acontece com todo mundo, né? com todos nós, é, isso também me deixava desconfortável, ainda me deixa, confesso. Né? Mas, olhando para essas decisões, hoje eu estou feliz por ter tomado, né? por, ter, por as ter tomado e ter me permitido experimentar essas situações, viver essas novas experiências. Eu confesso também que, em grande parte dessas decisões, eu usei o meu senso de realismo associado às orientações do meu estudo numerológico. É, obviamente, né? mudar é uma coisa natural ter medo de mudança também é natural, né? Mas o que nós, nos torna vencedores é fazer isso de qualquer maneira, né? Independente do medo. Infelizmente nós vivemos aí em um mundo onde nós somos definidos pelas nossas, é, nós não somos definidos pelas nossas escolhas, né? Pelas escolhas que nós fazemos por nós mesmos e pelo que nós fazemos para nos tornarmos seres humanos melhores, né? Porque é assim que mudança realmente acontece. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo onde nós somos definidos por nossa capacidade de acreditar, aceitar e nos conformarmos, né? e nos moldarmos. Como eu citei lá no início desse vídeo, é, cedo ou tarde a tempestade virá para todos, mas só sobreviverá aqueles que aprenderam a nadar. Né? E a numerologia me ensinou três coisas. A primeira delas é perceber que eu não só posso... É, se eu não posso fazer nada sobre alguma coisa, eu não devo acreditar que posso, não devo me preocupar com ela. Né? A segunda foi entender que qualquer decisão que eu possa tomar, provavelmente vai estar errada e eu terei que lidar com isso. E a terceira foi aceitar que a incerteza é sempre um problema, né? e que eu devo olhar além disso para poder superar. Né? Ter coragem não é ter medo da incerteza, é estar consciente de que ela existe e que mesmo assim você é capaz de seguir adiante apesar dela, né? Então ter atitude é tudo, né? É... Não é fácil tomar decisões, não é fácil agir diante das piores dificuldades, né? Não é fácil olhar para o futuro e deixar de ser reativo quando parece que tudo está te faltando, quando parece que o mundo está desabando na sua cabeça, né? Não é fácil mudar, principalmente quando nós somos forçados, obrigados a... É, a mudar, né? Não é fácil olhar para o futuro, olhar além da fé e usar a racionalidade, mas a vida é estrategicamente calculável. Eu gosto de frisar muito isso, né? Esqueça essa ideia de sorte, azar, de privilégios. Deus não tem nenhum plano para você, Deus não está contra nem a favor de você. Supere isso, né? Eu sempre digo que eu não posso mudar uma pessoa, mas eu posso dar um motivo para alguém mudar, né? Aliás, eu sempre tenho comigo a ideia. De que se não é algo construtivo, é melhor não dizer nada, é melhor ficar calado, né? É fácil criticar as pessoas, difícil é motivá-las, né? Mas como um escritor, historiador e estudioso, um dos meus primeiros... Inscritos é sempre encontrar respostas, né? E por mais que eu adoraria escrever um livro com um zilhão de dicas úteis para quem está tentando planejar o futuro, né? O que eu estou percebendo na realidade é que para muitos de nós a melhor coisa a fazer é apenas parar de planejar e começar a agir, né? Eu percebo que as pessoas estão planejando demais e fazendo muito pouco, né? Todos temos muitas ideias, mas poucas atitudes. A grande maioria das pessoas sabe que precisa mudar muitas coisas na sua vida, mas não fazem por inércia, né? Por falta de foco, por comodismo, sei lá o motivo, né? Mudar de vida é, com certeza, muitas vezes mais fácil sonhar do que fazer, né? Mais fácil falar do que fazer. E, ao usar as orientações do seu estudo numerológico, é muito mais fácil criar um projeto de vida, é claro, né? Outra traçar um plano de ação. É, aliás, se você souber usar realmente seu estudo numerológico, tudo fica muito mais fácil e muito menos estressante, né? A vida nem sempre é fácil, mas também ela não é aleatória. né? Aprender sobre as nossas possibilidades por meio do nosso estudo numerológico nos ajuda a dar mais significado e maior compreensão às experiências que nós enfrentamos, às pessoas que nós conhecemos, ao trabalho que nós estamos desenvolvendo e às mudanças que nós promovemos em novas, nossas vidas. Né? E o um numerólogo competente e cérebro nunca vai lhe dizer o que seu destino lhe reserva, né? porque o destino não está estamento determinado, só você quem tem o poder de determinar e é mudar o seu destino. O né? que um numerólogo competente e sério faz é compartilhar com você informações importantes que você deve procurar aplicar na sua vida né? e vai te orientar como aprender né? com o seu estudo. Aliás, deixa eu aproveitar e lembrar que se você quiser conhecer melhor o que é um estudo numerológico quântico, basta você solicitar gratuitamente o meu e-book que se chama O Livro do Poder tá. Se você quer entender de uma vez por todas porque a história de mudança de assinatura é uma grande ilusão, uma grande vigarice, solicite o meu e-book gratuito, Mito ou Verdade, A Mudança de Assinatura pela Numerologia. Os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que os dois livros, né? Os dois e-books são gratuitos, tá? Você não vai pagar nada. Mas continuando, né? Um projeto de vida deve prever não apenas meses no futuro, mas também o presente. Né, observar os seus valores, pensar como você deseja que sejam os próximos meses ou anos, é o primeiro passo para decidir aonde você vai colocar o seu tempo, a sua energia, a sua esperança. Né? Você não precisa começar com uma mudança drástica, né? você pode dar pequenos passos para construir uma mudança maior no seu futuro. O estudo numerológico ajuda você a ver o que não está funcionando, orienta você sobre o que você deve mudar e em quais áreas da sua vida você deve mudar. Né? Mudanças são relativas para algumas pessoas, isso pode significar um emprego ou desenvolver uma nova carreira, para outras a mudança pode estar ligada aos seus relacionamentos, à família, ao bem-estar, às finanças, né? ou a qualquer outra área que ele esteja causando estresse, insatisfação, e descontentamento. Né? O fato é que viver é ser capaz de conviver com as adversidades, né? ser capaz de superar obstáculos, e para fazer isso, obviamente nós precisamos confiar no nosso potencial, né? mas como nós podemos confiar no nosso potencial se nós não somos capazes de encontrar valor em nós mesmos? Né? É, eu me lembro, lentamente, é, do dia em que eu entendi que a minha realização pessoal não precisava se basear no que as pessoas esperavam né, ou pensavam, é, sobre mim, ou na imagem que elas faziam a meu respeito, muito menos nos erros que eu cometi, obviamente continuo cometendo, né? afinal eu sou um ser humano mortal como todos somos. Né? A realidade é que eu percebi que não era a minha história de vida, digamos assim, que definia minha, me definia como pessoa, né? muito menos as pessoas, que eu, a pessoa que eu poderia me tornar. E foi a partir desse momento que eu entendi que a minha autoestima não se baseava naquilo que eu tinha ou no que eu fazia ou em quem eu conhecia, né? E foi aí também que eu pude realmente sentir que eu era digno de felicidade e do sucesso que eu havia conquistado, né? Apesar do que eu fiz ou do que eu viria a fazer, independentemente do que as pessoas pudessem falar ou pensar a meu respeito, né? Simplesmente eu percebi que não tinha mais que que provar nada para ninguém, né, que não tinha que dar satisfação para ninguém, muito menos depender da aprovação dos outros, é porque eu era capaz de aceitar as minhas falhas e começar a fazer as mudanças verdadeiras em todos os aspectos da minha vida, né. E aí eu deixei de me importar com o que os outros queriam e pensariam e comecei a me importar com o que eu quero, com o que eu penso, né, não curiosamente, apesar de parecer uma atitude aparentemente egoísta, eu percebi que a minha satisfação pessoal estava relacionada com o que eu posso oferecer aos outros, ao mundo e principalmente a mim mesmo. Né? Todos nós temos um grande potencial, todos nós somos capazes de grandes realizações, independentemente do status, da formação e das oportunidades. Todos nós somos capazes de realizar grandes coisas. Né? E enquanto tempo é um recurso finito e não renovável, a energia não é. Né? Aliás, na física, a energia é definida como a capacidade de trabalhar e em nós seres, em nós seres humanos a energia vem do corpo, né? da mente e das emoções. E em cada uma dessas fontes ela pode ser expandida e renovada regularmente quando nós mudamos comportamentos específicos. Né? Então, para experimentar é, a harmonia, o equilíbrio e o bem-estar em todos os aspectos da nossa vida, é importante que nossas... Diferentes camadas de energia sejam entendidas para funcionarem conjuntamente e não em oposição umas às outras. né? Então, entender seu ritmo, a sua energia, tem de ser uma decisão consciente, muito bem planejada. Né? Isso é uma das coisas que você aprende quando você faz o seu estudo numerológico pessoal. né? E, apesar disso, ironicamente, um dos aspectos mais conhecidos, menos conhecidos, é, da numerologia muito pouco explorado é o nível de energia ou a influência que o seu tempo de existência, a né, influência das experiências, vida, exercem sobre suas decisões, suas atitudes, na maneira como você aborda a vida. Né, o seu nível de energia mostra como você está vibrando no período. Né, mas é importante lembrar que não existe um nível de energia positivo ou negativo. Né, nada na numerologia positivo ou negativo. Né, essa informação serve de orientação, já que mostra a maneira como você lida ou reage com que seus ciclos de trânsito trazem no período, né? Será positivo ou negativo, vai depender da maneira como você utilizar essas informações para lidar aí, né? com as situações que se apresentarem aí na sua vida. né? De qualquer forma, mais importante do que saber administrar nosso tempo é ser capaz de administrar o nosso nível de energia, né? E da mesma forma, como você procura aproveitar o máximo aí é, e fazer o melhor uso do seu tempo, você deve fazer o mesmo com a sua energia, com o seu potencial, né? quanto menos energia você desperdiça mais eficiente você se torna, né? E com certeza as experiências ruins muitas vezes nos tiram chão, né? Mas nos mostram a importância de nos tornar, de tomarmos as rédeas da nossa vida, né? Nos mostram a importância de termos a atitude de valorizarmos as nossas qualidades. E isso que nos faz pensar como chegamos até aqui, né? E que no final das contas nos motiva a seguir adiante em direção aos nossos sonhos. E para usar de todo o nosso potencial, encontrar o nosso valor, nós precisamos nos curar do medo, da dor experimentada no passado, né? A dor emocional está diretamente ligada à nossa autoimagem. Quanto mais nos colocamos em dúvida, pior ela se torna, né? E chega uma hora que você tem que usar, dizer foda-se ao é mundo, tá? Isso é libertador, né? É tão libertador que chega a ser filosófico. Escreve o que eu estou te falando, né? Todos chegamos a um determinado momento da nossa vida onde nós nos vemos obrigados a entender e aceitar isso, né? De fato, o futuro é incerto, é, mas nós podemos dizer é, que se tentamos realmente fazer nosso presente um futuro melhor, então não importa se o futuro é certo ou não, né? É, assim mesmo nós vamos viver felizes e sem tantas preocupações. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua agradável companhia. Por hoje vamos ficando por aqui, mas logo eu volto com mais novidades. Para você, se você quiser falar comigo, todos os meus contatos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço e nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Até lá!